Olá, aqui é o Amarildo. Espero que você e sua família estejam bem. Hoje venho apresentar para você o Advance Car. Mas antes, gostaria de dizer que eu adquiri e supera as expectativas. Afinal de contas, o que é Advance Car? Advance Car é um cartão de multibenefício. E hoje venho falar de um benefício que o Advance Car entrega para você, que é a telemedicina. Como é que funciona a telemedicina? Imagine você que tem um filho pequeno, você pai, você mãe, e duas, três horas da manhã, o seu filho acorda doente. E antes de você correr, correr para o pronto-socorro, você tem um advance aonde onde você pega o celular, liga e você vai estar em contato com o pediatra ou clínico geral e ali às vezes nem precisa de você se deslocar de casa porque ali o médico aí vai te orientando te pergunta se tá com febre estado febril todos os procedimentos e aí ele prescreve uma uma receita e você pode ir na farmácia e comprar agora se persistir você pode marcar uma consulta presencial aonde que um clínico geral uma consulta custa R$ 28,00, ou uma especialidade direto com o pediatra irá custar R$ 35,00. Quer saber mais sobre os outros benefícios? Clique no link abaixo ou me mande um WhatsApp que eu entrar em contato. Sucesso a todos e aguardo o seu contato.